Olá, boa tarde, uh, acho que quase toda a gente aqui presente me conhece, eu sou o João Margarido, uh, venho aqui apresentar o projeto Terra, uh, eu tirei aqui na Exato Design de Ambientes uh, e depois uh, tirei, terminei recentemente o mestrado em Design de Produto. Uh, uma vez que aqui estamos para ter conversas de cerâmica, uh, vou uh, falar aqui de um projeto que é o primeiro projeto que eu realizo de cerâmica, ou seja, eu até entrar no, no Mestrado não tinha tido contacto com, uh, com a cerâmica e tinha, tinha obviamente o interesse pelo, pelo, por explorar essa, essa matéria um, e, e no fundo é no desenvolvimento do, do projeto da minha tese, onde eu decido explorar a terra como matéria, tanto no processo como para a concepção de objetos que um, surge aqui a possibilidade de trabalhar, um, então, a cerâmica. Um, eu no, neste primeiro exercício que eu realizei, um, eu tirei, pretendia tirar a textura da, da terra, dessa matéria, e portanto retirei o um molde da terra, na altura fiz logo um molde que, que me permitisse explorar uh, as formas e, e o potencial, depois. Uh, futuro para a produção de, de outros objetos, uh, ou seja, o processo é simples, é a modelação manual de, de uma forma em terra, uh, faz-se o molde uh, em gesso, uh, depois é feito a, após alguma secagem porque no, no fundo a terra absorve uh, um pouco a umidade do, do gesso e portanto espero um dia ou dois para, para retirar a terra uh, mais facilmente também do molde. Um, e posteriormente, então, uh, faço uh, a tiragem da peça uh, por, pelo método de enchimento. Não é? um, eu, na altura, não tinha ainda a experiência, como estava a dizer, da, da cerâmica, portanto, foi, foi logo nesta altura que eu comecei a fazer também um, um, os ensaios de vidrados, uh, embora também, um bocado à semelhança do, do Vítor, se calhar não, não sou o maior fã de, do resultado dos vidrados, aqui optei por um vidrado castanho para, para perceber o resultado. E uh, tirei uma outra peça que seccionei uh, para compreender que tipos de vidrados, os transparentes, os matos, os brilhantes, uh, qual era o resultado que, que me interessava mais. Um, aqui, ou seja, a, a, a seguir, a, em, em paralelo com este, com este projeto, eu experimentei logo outros ensaios que me permitissem perceber o tipo de produtos. Eu realizei uns azulejos, uns, uns formatos mais semelhantes também a uns copos. Um, e, e então é a partir daí que eu, percebendo que existe o potencial e a possibilidade de trabalhar uh, essas peças, decidi uh, trabalhar com as cinco terras que eu estava a trabalhar. Fiz uma recolha de terras de cinco locais diferentes, Caldas da Rainha, Pinhal Novo, Lisboa, Saudades e Alentejo. Eram terras que, que me diziam uh, algo. E é a partir daí então que eu realizo os ensaios uh, com todas as terras. Ou seja, eu, no meu processo de trabalho fiz sempre cada terra um ensaio repeti repetitivo, sempre para perceber quais as diferenças, quais os diferentes resultados, tanto na textura como na cor. Uh, isto aqui dá para perceber mais ou menos como é que eu fazia a modelação, do, do por exemplo, no caso do azulejo, em que tenho a lastra de barro e depois faço com, quase mesmo com a terra, não é com a matéria, uh, a forma que eu pretendo, neste caso um quadrado não é? um, e aqui os, os cinco moldes uh, resultantes deste, deste exercício, deste ensaio vá, uh, com os azulejos. É? Aqui as peças ainda não, não, têm, não tinham ido uh, ao forno, ou seja, a terra apresenta uma cor que é diferente depois do resultado final, uma vez que a terra assim que vai a cozer sofre uma alteração da cor. Uh, por exemplo, o caso da terra do, do Pinhal Novo, é uma terra que, ao ir ao forno, fica branca. Portanto, neste caso, com, com a cerâmica branca, é uma terra que depois perde a sua, um, a sua pelo menos ao olho, perde esse, esse, essa, uh, essa visão, não é? Um, se vocês tiverem alguma questão, podem sempre interromper e, e, e colocar que é mais fácil. Um, no fundo, pronto, a partir daí o processo um, repete, não é? a modulação da peça uh, toda manual e a retirada do é feito o molde. Para algumas das peças foi necessário fazer o corte do do, do molde ao meio uh, para poder desmoldar, tendo em conta as prisões que, que a matéria uh, causa, é, no, na produção de, das peças. Um, esta peça é importante. Uh, para mim, porque eu passo a introduzir já uh, a ideia de ou seja algum acabamento mais controlado, ou seja, eu aqui pretendia que tivesse um frete na base da, da peça e no topo fosse um topo também uh, controlado e portanto fiz também essa exploração, retirando mesmo a partir de, de outras peças uh, agregando à terra. E pronto, e aqui no fundo a coleção que está está aqui uh, presente na exposição uh, Terra do Salgado, Alentejo, Caldas, Lisboa e Pinhal Novo. Se tiverem alguma questão, só o ensaio que eu realizo em seguida. Eu vou, já agora aproveito para passar aqui só para poderem ver isto é das primeiras das primeiras peças que eu tirei os ensaios que eu estava a realizar aí mais ligado à questão deste, da textura depois podem passar aqui também alguns destes para conseguirem perceber. Um, este, este ensaio... Um, eu pretendia aqui uh, trazer a cor uh, para as, as peças e realizei, um, no fundo, uma pintura de peças já chacotadas com a terra. Esse resultado uh, fez-me perceber que, obviamente, que a terra precisava de, de, de algo que agregasse mais permanentemente uh, à cerâmica, portanto, eu, eu realizei um, uma série de ensaios de engobes diferentes com uma terra, neste caso escolhi a terra do Alentejo, uh, porque era uma das terras que me interessava mais, um, e, ou seja, perceber qual, qual o fundente ou o vidrado que um, me dava o um melhor resultado uh, do engobe. Uma vez encontrado o, o fundente que me interessava mais, Realizei um, um bocado o mesmo processo, não é? pintar uh, as, umas peças chacotadas uh, com esse engobe, levá-las ao forno e obter o resultado final. Obviamente que aqui uh, aquilo que eu, que eu pretendia era também que, que o toque desta matéria uh, se mantivesse, portanto bem aqui, podem passar. Um, e sentir um bocado das diferenças das das terras, não é? Algumas têm criam uma melhor aderência à cerâmica do que outras, uma textura diferente e obviamente a cor diferente. Portanto, eu para estes exercícios, eu eu podia sempre aumentar a quantidade do, do fundente, mas aqui também estava a manter esta uh, esta quase efemeridade, e fragilidade da terra, não é este este granulado e, e, e textura que ela apresenta como matéria, portanto, hum, portanto acho, que, acho que é isso ou seja, este, este fundente foi só aplicado numa percentagem de 10% para que mantivesse esse, essa, essas características da terra pronto, dou assim por terminado Eu sei que foi assim breve mas também queria deixar um bocado de espaço para a colocação de algumas questões, se, se assim houvessem, não sei se são curiosos, né? <risos>